O mercado não pode ser maior, o mercado financeiro, né? Não pode ser maior do que o interesse da qualidade de vida das pessoas. Então, acho que essas pessoas responsáveis pelo executivo, né, que aí tem todo o trâmite que tem que se passar para a regulamentação, né, o judiciário que tem que interferir nas questões legais que fazem o necessário, o legislativo propondo leis né, de manutenção de espaços, né, reconhecendo como patrimônio. Então esses têm que estar muito atentos e realmente arregaçar suas mangas para que a gente possa garantir a existência daqueles espaços extremamente importante para a Taguatinga, tem decorrer da sua história, vem perdendo os seus espaços de, de convivência coletiva, perdendo seus espaços de, de subjetividade, de apreciação de arte, de, de troca de, de tipo de experiência fora dos espaços formais. E que às vezes esses espaços formais, como escola, por exemplo, não servem para trocar a experiência. O Mercado Sul dentro de toda a história de Itaguatinga, ele hoje sendo ocupado tem um significado de uma importância para a cidade, de uma dimensão imensa, de um tamanho simbólico muito grande, porque o Mercado Sul hoje é o espaço de exercício da utopia, é o espaço de possibilidade de você elaborar subjetividade. Toda cidade precisa disso. Fica aí a sugestão de que a gente tem que dar mais atenção aos trabalhos que a própria população vem fazendo e encontrar meios de ajudá-los, de articular para que essas coisas se tornem cada vez mais possíveis. Né? Então quando a gente tem espaço como o Mercado Sul, que estava abandonado, largado e agora tem um movimento de ocupação, é necessário, é imprescindível que vocês auxiliem, que vocês encontrem formas Aliás, os gestores públicos melhor do que ninguém, né? É quem pode fornecer esses caminhos. Tenho certeza que esse momento, a ocupação do Mercado Sul, o movimento do Cina Vive, a ocupação que está acontecendo no MIC agora, as atividades que acontecem no Paranoá, enfim, a Casa Frida em São Sebastião, então todos esses locais estão fazendo história, ocupando os espaços de forma coletiva, produzindo arte e cultura com pouco recurso. Né? e com essa proposta de levar a arte para a rua, de fazer esse encontro entre artista e sociedade, democratizando os, os meios de produção, democratizando a cultura, democratizando o uso é, da cidade, pensando sempre que antes de tudo, de qualquer coisa, é, o espaço é nosso. Para mim é incrível ver um espaço que, outrora, era abandonado, jogado às traças e agora ocupado por artistas, artesãos, né, luthier, etc Sofrer intervenção e dificuldade De estar aqui Nessa beleza né, Nessa convivência bonita Sofrendo intervenção e dificuldade por parte do Estado Um direito legítimo Não só por moradia né, Mas por ocupação útil de Outras grandes capitais do mundo Que tiveram suas ocupações é, reconhecidas pelo governo, como o caso de Berlim. Essas ocupações se tornaram escolas técnicas, centro de produção de arte, e, enfim, e multimídia, aliado com os dias de hoje. O Mercado Sul, desde né, que ele se estabelece como esse, essa força cultural da cidade, como esse polo né, de aglutinação de várias, várias pessoas que, que veem na cultura uma, uma possibilidade de melhoria da comunidade, é, ele faz um grande trabalho. Então eu, eu falo né, aqui, olhando na bolinha dos olhos de cada um aí, certo? Dos senadores, deputados, dos deputados distritais, do governador do Distrito Federal, no sentido é, da importância de, de resolver né, e de é, colocar aquele espaço que hoje né, é ocupado pelo Mercado Sul como um espaço realmente. É, em que vai ficar definitivamente com a tua documentação, com tudo regularizado, porque a gente não pode, né, ter uma cidade só é, para prédio, só para especulador, né, é, imobiliário. A gente não pode ter uma cidade em que a cultura fique em terceiro plano e o direito de construir um monte de, de casa para cima, né? Esse mundo, esse mundo vertical que que hoje se apresenta para nós, a gente não pode ser refém disso. Então, o Mercado Sul é uma casa que me ensina bastante, sempre que posso estou, sempre que posso participo e venho aqui fortalecer é, certo? o Mercado Sul como, como um, um, um polo nosso e que não pode ser é, disperso da cidade. Tem que estar lado a lado. Com nós.